Voltei, gente, depois de muito tempo. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas aí nos comentários que ficaram. Cadê vocês? O que está acontecendo? Deixa eu explicar. É porque a gente estava esperando essa câmera aqui para vocês. E aconteceu algumas coisas, né, gente? Porque, poxa, eu sou ser humano, dia a dia. Eu não sinto vontade de gravar. Mas agora estamos aqui. Hoje estamos indo em Santiago, né, Leandro? Agora yeah. sim. Estamos indo em Santiago de Veráguas, né, nós vamos comprar algumas coisas, o Leandro vai trocar o notebook dele Não aguentou o tranco não Não aguentou, tadinho, o bichinho trabalha pra caramba E agora, ó, vocês podem mexer aí, se vocês estiverem com o mouse, vocês mexem com a tela aí no mouse para vocês dedinho pra rodar a câmera É, e se vocês estiverem no celular que eu ia já falar, tá, gente? Ah, tá, desculpa se vocês estiverem no celular, vocês passam o dedinho aí no, na tela do celular de vocês para vocês verem aqui o que está acontecendo ao nosso redor. Que agora o mundo se abriu. É verdade, se expandiu. Então é isso, galera. Nós estamos indo para lá, né? Nós vamos no Santiago Mall. Isso. Né? Nós vamos, acho que devemos encontrar com o Sandro por lá, não sei. Quem sabe, talvez, vocês vão ver. E qualquer coisa a gente vem com mais algumas coisas, tá bom? Sandemona, eu acho que vocês nunca passaram por aqui não, né? Isso aqui é o terminal de água doce. É bonitinho, legalzinho pra caramba. Tem água doce ali no canto. Se é dulce não sabemos. Hã? Se é doce não sabemos. É, pelo menos salgado sim. sim é. Deve ser dulce. É uma coisa que não tem pelo nome né? Que é o uhum. esse tipo de, de rodoviário. Olha que legal, ó. Tem até banquinho pra esperar aqui, cadeirinho, show de bola, rapaz. É uma rodoviária de alto nível. Fala, Santiago. Ah? Santiago. Onde? é Pra Santiago? Sim. Aqui. Aqui? Claro. Esperado, né? Tá tendo uma promoção de venda ali da, da Hyundai. É, Sandra, eu acho que a água Dulce... Ganhou de Santiago em termos de rodoviária, hein? O oh, nível aqui tá muito bom, cara. A rodoviária dentro de um shopping. O que você falou, Rodolfo? É legal que você me apresentava. É apresentável. A cidade também, né? Se deve ter aí a cidade, a gente passou, a gente veio de, de um ônibusinho. Ah, tá ali em Santiago. A ah, Guadulce falou que tem ali. Ah, ele vai parar aqui, mas tá embaixo. A gente teve que vir de. de... Esses ônibus assim, é uma van, né? A gente, no Brasil a gente conhece como van. A gente pegou a van porque pegar um ônibus agora para o Médio e para Santiago, sexta-feira não dá. final de semana todo mundo vem para o interior. É igual, é parecido com o Rio de Janeiro. O pessoal sai do Rio para ir para ver a região, a região dos lagos, interior. Aqui é muito parecido com o Rio de Janeiro. Está até com o conferência sobre isso. O país, o país, Panamá, para quem vive no Rio de Janeiro, para quem roda o Rio de Janeiro, não vai sentir diferença nenhuma, porque é muito parecido, gente. É muito parecida a topografia, a paisagem, a vegetação, é muito parecido. Estamos aqui no Santiago Mall, estamos aqui na passo alimentação, pedimos ali, fizemos um pedido no KFC, daqui a pouco vocês vão dar uma olhada. Eu pedi uma coisa bem light, tá? Eu pedi frango, ah, salada e água. Se vocês der um giro aí, vocês vão ver o Leandro. Acho que vocês não conseguem ver o Leandro. Tá né? dando tchau. Não precisa não. Acho é 360, Manu. Canta em 60, você vai... Ainda tem essa mania de ficar mexendo. Claro, que quem tá no foco, no foco da frente da É canta, isso que eu tô falando, porque ela tá assim. Mas dá pra ver do mesmo jeito. E hoje, pessoal, nós vamos fazer, vamos, vamos fazer não, né? Vamos pedir ao Sandro para ele poder fazer o hambúrguer especial que ele criou lá em casa que no dia que a gente foi gravar, infelizmente não deu para poder gravar porque eu coloquei um chip errado, o cartão se errado na câmera. Eu coloquei de 1 GB. E que lá em casa vocês poderiam ver como é que era todo o processo, mas agora não vai poder. Poxa, foi foi uma bagunça maneira. E eu botando para gravar lá, o troço piscando, mas não tá gravando, era nada. Quando eu fui ver, deu uma decepção no coração. Foi uma decepção no coração que eu vou te contar, gente. Os Pop Chickens. Agora vocês me perdoem, eu vou. esse aqui é o meu, né? Sei lá. Acho que é o quê? Ah, sei lá, vou... hum, hum, cheirazinho. É sério? É sério? Salada. Eu pensei que era pra mim real. É. Quem é soft, é soft, né? Você quer um prato de salada? Quem só tem. Ah, o preço, né? Isso tudo aqui. Deu 5 e.. 5,35, cadê? 5, 6, 6. O negocinho lá da. uns 12 dólares tudo. Aproximadamente. Eu nunca tinha experimentado, eu sempre quis experimentar esse, essa popcorn de pano. Dizia que era bom no fato. Era uma boa ia pra outra aí. Aí voltando, a moça veio pedir pra abrir a garrafa dela. Daqui eu tá vi, com... Ah, é? Eu esqueço, gente. Ah, vai ficar com um bucite, alguma coisa assim no Brasil. Aí, como eu tava dizendo a vocês, muito bom, gostei mesmo. E já vi que é algo que eu vou sempre comer quando eu for no KFC. Ou na rua. Quando eu falo KFC, isso me lembra... O nome daqueles, a banda musical de antigamente lá no Brasil, era KFC, não é? não sei qual banda, tem várias bandas. Aquela várias que o, um, de, um deles namorou, casou com a, com a, namorou a, a Você Sandy. Você tá querendo dizer KLB. Ah, é tudo uma coisa. Mas qual sim. casou com a Sandy foi da família Lima. Mas que é do KLB também. É lógico que não. Ah, família é. Lima, instrumento, o pai, os filhos. KLB são só os três irmãos. Kiko, Leandro e Bruno. Isso, isso, isso. Tá com a linha. Olha isso. Verônica também é cultura, viu? Quando eu li o Catechê, eu lembro disso. Pessoal, o Verônica vai dar uns tiros aqui. Ah, tá. é. Sacomé, só, só né? Esposa de fuzileiro. Ó, tem botar. que ser fuzileira. Vou botar ela dar uns tiros aqui. assim? Deve ser. Sim. Já te ensinei como é que atira, é né? Alça de mira, massa de mira. É original, pô. Alça de mira, massa de mira. De visada, claro que pode Ih Rapaz, no meio do chutei. Tá? caraca, velho, tá vendo a cabeça? Tia, tô acertando a cabeça me bicho lá agora. Headshot zumbi tem que